Opa, tudo bom? Deixa eu me apresentar, sou Jorge de Souza, fazendeiro. Essa fazenda de leite que vocês estão vendo aqui é da minha família. Eu toco trabalho junto com meu irmão. Também sou presidente da nossa cooperativa de produtores de leite. Cooperativa, vocês sabem o que é? Se você olhar no dicionário, vai encontrar uma boa definição para a palavra cooperativa. Sociedade de pessoas, conforme natureza jurídica próprias, de ordem civil, não sujeita a falência, constituída para prestar serviços aos associados. Mas a contribuição do dicionário para explicar o significado das palavras não para por aí. Além da definição, existe também a etimologia. Etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. No nosso exemplo, vemos que a palavra cooperativa vem do latim cooperativos, aquele que coopera. Cooperar significa colaborar. Laborar vem de labor, que é trabalho em latim. Então, cooperativa é uma associação de pessoas que trabalham juntas. Gostei dessa coisa de etimologia. Mas como eu ia dizendo, na nossa cooperativa somos seis produtores de leite. Cada um tem sua fazenda, mas somos todos pequenos. Então, trabalhamos juntos. Assim é possível conseguir algumas coisas que sozinho a gente não conseguiria. É o caso de tanque de refrigeração, que a gente está querendo instalar agora. Tem até um técnico ajudando a gente nisso. É, exatamente, Jorge. Desde 2005, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exige que o produtor armazene o leite em tanques de refrigeração para preservar a qualidade do produto. Bom, os pequenos pecuaristas não têm condições de investir num equipamento desses. A saída, então, é fazer o que vocês estão fazendo. É. A gente se reuniu no sistema de cooperativa e agora vamos comprar juntos um tanque de refrigeração que vai dar para todo mundo usar. Mas é aí que entra nosso problema. Já sei, já sei. Vocês não sabem como escolher o local para instalar o tanque. Acertou na mosca. O tanque precisa ficar em uma das seis fazendas, mas tem que ser um lugar bom para todo mundo. Entende? Se o tanque ficar aqui, por exemplo, vai ser bom para mim e para o Zé do Carmo, dono da fazenda aqui perto. Mas vai ser muito ruim para o seu Joaquim, que está a mais de 10 quilômetros daqui. O ideal seria que todos os fazendeiros tivessem que viajar a mesma distância para chegar até o tanque. Mas isso é impossível, porque as fazendas estão a diferentes distâncias umas das outras. É, foi pensando nisso que a gente decidiu que a escolha tem que ser feita de modo que a maior das viagens seja a menor possível. Uhum. E como é que vocês pretendem resolver esse problema? Bom, a gente até pensou em tirar no palitinho, mas não me pareceu um jeito muito científico, né? Pensamos também em de carro de uma fazenda para outra, para ver a distância, mas já imaginou a trabalheira que ia dar? Não sei como resolver isso com uma pequena ajuda da matemática. Bom, a gente vai começar com um esquema com a localização das seis fazendas e as distâncias entre elas, conforme as estradas que existem. Muito bem, a minha fazenda é a D. Quem está mais perto de mim é o Zé do Carmo, que está em F. E o seu Joaquim é o que está mais longe, no ponto A. Então, como eu te disse, a ideia seria instalar o tanque de refrigeração numa fazenda que fique numa distância boa para todo mundo. Nós vamos, então, construir uma tabela com as distâncias entre as fazendas A, B, C, D, E e F. Como a distância entre uma fazenda e ela mesma é zero, vamos ter a diagonal toda preenchida com zeros. Agora, a gente vai assinalar para cada fazenda a maior distância entre ela e uma outra. Então, na primeira linha, temos o 15, na segunda, o 14, na terceira, 11, na quarta e na quinta, 14, e na sexta, 15. Isso quer dizer que se vocês colocarem o tanque de refrigeração na fazenda A, o leite que sai da fazenda F vai ter que percorrer 15 km. Das seis fazendas, F é a que fica a maior distância de A. Agora, se o tanque ficar em B, a fazenda E é que sai perdendo, com 14 km de distância. Então, a fazenda C acaba sendo o melhor lugar para instalar o tanque. Afinal, entre todas as maiores distâncias, a dela é a menor, 11 quilômetros até a fazenda A. Mas se eu colocar o tanque em D? Fica só 2 quilômetros de F, super perto. Sim, mas fica a 14 quilômetros de A, super longe. É claro que instalar o tanque em C não vai ser excelente para todo mundo, mas é a melhor solução de acordo com o critério que nós escolhemos. Como já vimos, C oferece a menor distância entre os caminhos mais longos a serem percorridos entre uma fazenda e outra. Entendi. Puxa, como a tabela facilitou. Bom, então tá resolvido. Vamos instalar o tanque de refrigeração na Fazenda C, que é da Dona Rosa. Para mim fica ótimo, só 3 quilômetros. Espera um pouco, Jorge. Existem outros fatores que a gente pode levar em conta antes da decisão final. Seria bom considerar também quantas viagens até o tanque cada fazendeiro tem que fazer por dia. É verdade. Tem fazenda que produz mais, outras que produzem menos. O seu Joaquim, por exemplo. Não consegue colocar toda a produção de um dia numa picape só. Bom, então vamos fazer os cálculos. Essa informação pode ajudar na hora de decidir onde colocar o tanque. Para começar, quantas viagens cada um dos produtores tem que fazer? Bom, vamos ver. A gente sabe que o seu Joaquim, da Fazenda A, produz 800 litros de leite por dia. Dá para transportar 200 litros numa picape. Então A precisa de quatro viagens para transportar a sua produção diária. B precisa de três viagens, C de duas viagens, D de uma viagem, E de três viagens, e F de quatro viagens para transportar sua produção diária. Agora a gente vai reescrever aquela nossa tabela multiplicando cada distância pelo número de viagens que cada fazendeiro precisa fazer. Bom, fazendo o cálculo, temos essa nova tabela. Nela, cada linha representa a distância que cada fazendeiro teria que percorrer. Agora, levando em conta o número de viagens com a picape. Então, caso o tanque for instalado na fazenda A, o fazendeiro B terá que andar 15 km, O fazendeiro C terá que andar 22 km E assim por diante. Agora a gente vai manter o mesmo critério. A fazenda onde será instalado o tanque deve ser aquela que representa a menor entre as maiores distâncias a serem percorridas por cada fazendeiro. Então, olhando linha por linha da tabela, se colocarmos o tanque em A, a maior distância é 60. Se colocarmos em B, é 42. Se colocarmos em C, 44. Em D, 56. Em E, 48. E em F, 60. Então... A melhor escolha é instalar o tanque na Fazenda B, não na Fazenda C, como tínhamos concluído antes. É isso mesmo. Porque a Fazenda B, seguindo os critérios que vocês escolheram, é a que representa a menor distância entre as maiores distâncias entre as fazendas. E se a gente mudasse o critério? Teríamos respostas diferentes? É, provavelmente sim. E a maneira de resolver o problema também poderia ser diferente. É isso aí, olha pode ligar para o dono da Fazenda B e avisa que nós vamos instalar o tanque lá. Bom, enquanto isso, eu já vou avisando o meu pessoal por aqui. Tá certo. Vou avisar o seu, Nório. Até a próxima e obrigado, hein?